E aí pessoal, aqui é a Paloma e hoje eu vou jogar nas ranqueadas, vou enfrentar o Vega e a Poison Peço para que vocês conferem o vídeo até o final e se inscrevam para quem não é inscrito E deixe seu like e comente, então é isso aí, bora pro vídeo Senhoras e senhores Bem-vindos ao Castelo Isabel No show extra de hoje Gostaríamos de convidar um desafiante O nome dele é Round one. Fight. Vem que vem O Vegabundo voltou Que vence. Pode não. Fica aí. Bagarrão. Vai, só mais o golpe. Ah, fugiu, né? Ah, sou esperto. O espanhol não tá com medo, não. Calma aí. Você só tem um risco de vida. Ah, morre logo. Fica dançando com essas castanholas. Eita. Ah, você me agarrou. Calma aí, seu safado. Aqui. Ah, pula aí pra você ver. Ah, que ia nada. Com essas garras. Deixa eu te pegar de novo, seu vagabundo. Ah, vai ficar apelando com, essa, com essas garras. Calma. Ah. Agora você vai ver. Ah, vai ficar com isso? Vai, usa isso. vem que vem Para que esse negócio I am the Red Cyclone. Oh, a pular de novo, só ficar pulando. Ah! Vem que vem. Ah, ficar com esse negócio. Agora eu quero ver você usar. Tá sem garra, né? Eu vou te pegar. Ah! Você vai ver, Vega. Seu vagabundo. Bom, meus pontos. Agora vamos. Vai, remete. Ou será que prefere recusar o convite por falta de coragem? Eu não acredito! Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem, O cão covarde. Estrelando o coragem, O cão covarde. Poxa vida. Vamos ver quem é que vem agora. Continuar, né? O cara desistiu. Round one. Vai dar bom foi agora. Aí, Já foi, cheio de estilo. Esse chicote do chinichinho do diabo. Para! <risos> se me bater! Ah, vai ficar roubando com esse chicote, né? Ah. Causando esse chicote chato. Ah! Ai, fica muito fácil jogar assim, né? a vida Eita Que isso Surra de chicote, socorro Vem aqui Nossa Toma aí. Right there. Right there. My... Eu não acredito. E aqui. Tem so com tudo aqui. Toma. Ah! Que isso? <laughs> Oxa a vida vamos amiga vamos round one. Fight. agora você vai ver que esse chicote roubando Vem aqui Dá espaço para você, não sei se você vai ficar usando esse negócio. Ah. Toma, Ai. morre logo pra cima. Toma, vai lá comer banana. <risos> Eita! Ah! Me enganando! Toma! Nossa! Nossa! Surra de chicote não. O mais é, morre. Agora vai vai o desempate. Morre. Aí meus pontos de volta. Bora, remete Mas esse moleque é um zagueirão bem? Eu não acredito! Poxa vida, pois não deu remédio? Hoje o povo não tá querendo jogar, viu? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E é isso aí, tchau. A vê se se manca.